Graça e paz. Estamos no 31 primeiro dia. Não há neutralidade no mundo espiritual. Ou você está do lado de Deus ou está contra. Em Deuteronômio capítulo 28, verso 15 lemos. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. No capítulo 28 de Deuteronômio, as bênçãos ocupam 14 versículos, enquanto as maldições chegam a 54 versículos. O coração da pessoa desobediente se torna aflito, perturbado por espíritos, cheios de maldade, temerário, instável e apavorado. O nosso coração revela o nível de nossa intimidade com Deus. Sem arrependimento, as desobediências nos levam a abismos cada vez maiores. Nossas decisões pessoais alteram profundamente o curso da nossa vida. Obedecer ou desobedecer é uma possibilidade para todos nós, mas as bênçãos especiais são apenas para aqueles que deliberadamente obedecem. Quando oramos com arrependimento sincero, Deus ouve, sara nossa terra e muda nossa vida. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro Devocional Peregrinos. Pés no deserto e mente na eternidade. Senhor, queremos te obedecer por amor e com um coração voluntário. Olhamos para a história do povo de Israel e percebemos que não somos nem um pouco diferente deles. Mas olhando para a frente, para a consumação dos séculos, percebemos o destino dos desobedientes e não queremos estar neste lugar. Renunciamos ao pecado que tanto assedia a nossa alma. Queremos ser aprovados e desfrutar já aqui na terra, de todas as bênçãos que o Senhor tem para os seus filhos. Agradecemos porque sua promessa é que as bênçãos nos acompanharão. Hoje é um dia de decisão firme, obedecer sem olhar para trás. Em nome de Jesus, amém. Você acabou de ouvir a oração devocional do pastor Elton Melo